E se o seu próximo negócio pudesse ser algo extraordinário? Um negócio que vai mudar a vida das pessoas no cotidiano delas? Um negócio que todo mundo usa? O que eu vou lhe apresentar nesse vídeo são oportunidades na área de energia solar fotovoltaica e como você poderá entrar nesse mercado e aproveitar o boom da energia e montar o seu próprio negócio no setor. Quer seja instalando painéis solares, vendendo equipamentos, intermediando vendas de sistemas solares ou simplesmente comercializando energia. Eu vou lhe contar como você poderá fazer isso? Em uma série de quatro vídeos que vou disponibilizar para você gratuitamente. Esse vídeo é para você que de alguma forma já atua com instalação, manutenção, construção civil, é projetista, engenheiro, arquiteto, ou você que é um consultor profissional liberal, autônomo e também empresário que deseja instalar, projetar, intermediar ou de alguma forma. Entrar no mercado de energia solar prospectando negócios. Se você é um empreendedor e está atrás de um nicho de atuação que realmente dê resultados e que você possa ser reconhecido e respeitado no mercado que está crescendo de forma exponencial, um verdadeiro boom e quer pegar um atalho para chegar na frente... Fique comigo e assista esse vídeo até o final, que eu vou lhe explicar como o negócio de energia solar se tornou tecnicamente viável e como pessoas estão ganhando dinheiro nessa área. Hoje, centenas de residências e empresas estão colocando sistemas solares em seus telhados para fugir das variações de preço das tarifas e quase zerando a sua conta de energia. Para você ter ideia, a energia solar representava em 2013 apenas 1% da energia gerada. Mas em 2050 será a maior fonte de energia do mundo. Você vai ver as melhores formas para aproveitar esse momento e entrar na área de energia solar de maneira fácil e rápida. Vai pegar um verdadeiro atalho para aproveitar esse crescente mercado. O Brasil é um grande potencial consumidor dessa tecnologia. Então as expectativas de negócios e de trabalho não poderiam ser melhores. O fato é que já existem inúmeras oportunidades de trabalho no Brasil. O mercado cresce a passos lá. Mas quem sou eu para falar isso para você? E por que você deveria se importar? Meu nome é Vanísio Pinheiro, eu sou diretor da Constru Rede Energy e presidente da Rede PetroCE. Eu já atuo com construção civil há oito anos. Iniciamos na área de energia solar há dois anos. A energia solar pode estar em qualquer lugar. Pode ser numa residência, no comércio, no telhado de um condomínio de apartamentos, na indústria ou em qualquer lugar que tenha incidência de sol e nós sabemos que no Brasil o sol não é problema. Vamos ver aqui alguns exemplos de instalações solares. O Cidades e Soluções foi conferir de perto as atrações da maior feira de energia solar já realizada no Brasil. São Paulo atraiu gente de várias partes do país e do mundo. Teve chinês, alemão, nigeriano, todos interessados nas novidades tecnológicas dessa fonte de energia que é a que mais cresce no planeta. Nós temos aqui participação de empresas de porte eh, inglesas, eh, americanas, canadenses, eh, italianas, chinesas, né? que estão aqui trazendo a a, a, os produtos deles para o mercado que ainda é virgem nosso. Virgem, mas promissor. Sem grandes incentivos, a energia solar responde hoje por 20 megawatts de capacidade instalada, o que seria suficiente para abastecer? 10 mil domicílios. São 140 mil metros quadrados de placas fotovoltaicas espalhadas por aí. Ainda é pouco, mas precisa ver a animação de quem responde pelas empresas do setor por aqui. Para você ter uma ideia, André, a nossa expectativa esse ano é de um crescimento da ordem de 300% para micro e mini geração. Sendo que... A tecnologia solar fotovoltaica, ela representa de 90% a 95% de todos os sistemas de micro e mini geração do país. Por que é tão caro ainda? E qual é o kit básico que conseguiria abastecer numa área sob intensa insolação uma família de quatro pessoas? Bom, a energia solar já não é mais tão cara assim. Vou explicar por quê, André. Duas coisas. Primeiro, nos últimos 10 anos, ela teve uma redução de custo da ordem de 70% a 80% no mundo, graças ao parque chinês, né? a produção na China. Segundo, que... A conta de energia elétrica no Brasil cresceu ano passado 17% na média nacional, esse ano já mais de 30% na média nacional. Significa que agora a energia solar ela se tornou competitiva na maioria das distribuidoras do Brasil. Ou seja, produzir energia no seu telhado é mais barato do que comprar da distribuidora. Quanto tempo para amortizar esse investimento inicial? De 6 a 12 anos, dependendo da região do Brasil, do nível de radiação e de quanto custa energia elétrica naquele local. Sendo que os sistemas eles têm uma vida útil de 25 anos com garantia de fabricante, ou seja, você paga em 6 e depois usufrui 19 anos de eletricidade quase de graça. Um dos estandes mais importantes da feira é de uma empresa chinesa que a gente teve o prazer de conhecer quando esteve naquele país no ano passado. Se lembra dela? Viajamos até Baoding, a 158 quilômetros de Pequim, para conhecer a fábrica dessas placas fotovoltaicas, a maior do mundo. Onde até as fachadas dos prédios são cobertas com placas solares. Um complexo tecnológico e industrial com cinco fábricas, 29 mil funcionários e lucro de mais de 2 bilhões de dólares apenas no ano passado. Em 2013, todas as placas solares vendidas aqui gerariam 4,2 gigawatts de energia, o suficiente para abastecer uma cidade com 7 milhões de habitantes. Para os chineses, o sol não é a energia do futuro, é um negócio que já dá lucro no presente. Esta fábrica acompanhou a evolução de um mercado que cresceu mais de 100 vezes na última década. 40% de todas as placas fotovoltaicas produzidas aqui são vendidas na própria China.